Eu gosto muito da potência, cara. Porque a potência é potência, se você tá subindo, se você tá descendo, se você tá em zigue-zague, beleza? Já o pace, pô, você tá numa subida, o pace tende a cair, mas você tá fazendo a força danada, né? Frequência cardíaca, dormiu mal, frequência pode subir, levou um susto, frequência sobe. Desidratou, frequência sobe. Então são várias questões que fazem a, a frequência subir são outras coisas mais do que a força que você está realizando a velocidade que você está trabalhando a energia que você está gastando para se locomover digamos assim que não estão ali sendo aferidas então por isso que eu gosto tanto do da potência do trabalho de potência mas o trabalho de pista ou o trabalho de pista trabalho de com pace, quando você tem uma pista né que você não tem essa questão do, do da altimetria, de mudança de altimetria, de ganho, perda de elevação, então, a meu ver, a potência é o mais aconselhável a se usar, só que ainda tem uns gastos, né, com questão de, pô, vai comprar um Stride, que é um potencímetro que você bota no pé, vai se gastar com um Garmin 935, vai usar o, o Polar Vantage, são equipamentos bacanas que utilizam da potência e que, pô, dá pra você trabalhar bem com isso aí, o negócio é, quer gastar quanto, né? <risos> Bora.